Pois é, o sorriso é muito importante para um ator, né? Eu acho que o ator, é, isso é um cartão de visitas. Quando a gente sorri, você está ali mostrando os seus dentes, está vendo, mostrando a sua alegria, a sua emoção. Então, o, o dente, ele é uma coisa que faz parte da sua, do seu visual, do, sua, do seu, seu material de trabalho, né? Porque para o ator, o material de trabalho dele é o corpo. E é por isso que eu trato os meus dentes. Aqui com esse meu amigo Vitor, já há tanto tempo, tantos anos, porque assim não é um dentista, ele é um cara que tem um, uma forma toda especial de tratar ah, os pacientes, que acaba sendo um amigo. Então, por isso que eu trato com ele.